Mulher. Por que eu vou falar que não é de mulher? <risos> Na pré-grande todo mundo me para, tira foto dos policiais, tira foto e Tem muita gente que não coloca, por medo de ser zoada tá, <risos> Mas o que o que pegou nesse carro foi o aerofólio, olha isso, velho. É muito É, longo. então a gente vai mostrar todos os detalhes É ele mesmo Hoje, atrasada, já tô começando a milhão A gente veio gravar um largo Que acabou a água da casa dela também, igual o meu O Jetta tá igualzinho o Jetta. Ah, mas não dá pra ouvir viado, ela mora na praia Você mora na praia, moça? Sim. você mora na praia? Eu na praia <risos> que é bom, eu não ficar esperando <risos> Exato Filha. Antes de começar a gravar, você vira o carro com a frente pra cá, por favor E aí, gatinha, bom dia, prazer, Rodrigo Como vocês estão vendo, rapaziada É o sonho do japa <risos> Saída de coraçãozinho, Falou de coração, lembra que a gente viu lá no Ah, do... para, é uma bonitinho, velho. Pô, muito louco, véio. Mas o que o que pegou nesse carro foi o Aerofólio, olha isso, velho. Muito louco. É, então a gente vai mostrar todos os detalhes. Mas tipo, sabe o que eu acho da hora? Tem umas minas, tá nada contra, eu tipo, te opinião, tá ligado? Mas tem umas minas que não quer que seja carro de menina. Uhum, não quer nada rosa, não quer nada de coração, não quer nada. Que remetasse ser algo mais pouco. Ela ligou, foda-se. Nossa, velho, minha coluna tá doendo, eu não comi nada ainda. Sério? Ô oh, rapaziada, ó. E eu liguei pra essa criatura aqui, ó... Não, desgraça. Ontem eu dormi duas horas. Aí eu saí da casa da Giovana aí eu tava com preguiça de voltar até em casa. Aí eu falei, ah, vou dormir no Giovanni, que é do lado, né? Aí ele tava junto, a gente foi pra casa dele. Aí eu dormi lá. Aí eu acordei às 6h50. Aí eu mandei mensagem pra você. eu falei, vai de Uber que eu já vou. Aí eu catei e voltei a dormir. Aí eu coloquei lá pra uma hora. Aí eu acordei às 7h50. Aí eu acordei pra duas vezes. Aí eu falei, ela já acordou, velho. Aí eu dormi. Quando eu acordei você me ligando, quando ela já passou, falei, caralho! Prazer, Prazer. Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom. Vamos! Eu tinha um barulho, velho, na hora que começa a cantar o cinema, né? É, é exato, tá no cinema. Ah, tá, só você vai ser... Não, não. sou eu que tô gravando. Vamos lá, de onde você a briga de pegar um Argo? Eu ia no meu primeiro carro e ia pegar um J2. Só que aí eu conversei com meu pai, falei que gostava muito do Argo. Aí ele não gostava. Aí a gente foi dar uma loja, a gente foi ver o Argo. E entra, entra no HGT, aí ele entrou no HGT, ele gostou, aí foi isso que a gente pegou Qual o Argo. Qual que é Eu vi que tem o coisa HGT, só perderam nada. O HGT é a linha esportiva, que é o esportivo da, do Argo. Ele é o 1.8, com motor e-torque EVO, que é o evolução do e-torque. Ele é um, tem o um automático, tem o um manual, ele é um Seu esportivo, é? é o automático. 4 marchas ou 5 marchas? Seis. 6. 6 marchas? Caraca, 6 marchas, <risos> oh, marchas velho. e por dentro esse carro é bonito pra caralho, velho. É. Não sei se é. você já viu o Argo por dentro. É muito bonito, um amigo meu tinha E pelo que eu falei com seu namorado A faixa vermelha aqui é original Essa é, eu quero fazer dourado da soda Porque foi a única coisa vermelha que sobrou Você tirou tudo Você pegou ele há quanto tempo? Peguei em 2020, Faz dois anos. vai fazer dois anos Cara. Vai fazer dois Tem anos sujeito, Igual o jeito. aleatório, É, tipo né? de, de cacurro. <risos> Agora me tira uma dúvida, velho, que eu tava até comentando no início do vídeo. Normalmente, normalmente não, mas tem umas meninas que eu conheço no mundo de carro, que elas não gostam que o carro pareça de mulher. Você fez questão e foda-se. Mas de mulher. <risos> Por eu vou falar que não é de mulher? É de mulher, não, essa, não existe isso. Como não existe? É de mulher. E é da hora, a galera para. Para. Até ah, uma vez que eu tava voltando para Caimbu, eu não penso mais em São Paulo. Aí eu parei pra virar assim, aí um cara do TikTok nós assim, vai, caramba, deixa você entrar na minha frente, né? Aí ele, te conheço no Instagram, <risos> nossa, que legal, na Praia Grande todo mundo me para, tira foto dos policiais, tira foto, policial, policial, até né? rodoviário, tudo, é legal, é engraçado, chega a ser meio cômico. É porque não tem muita mulher lá, né, em Médica, porque você já foi na Praia Grande, tem bastante evento bom lá, Sim. É. só que não tem, não tem muito, muito carro mexido. Acho que é eu e mais uma, que é o menino Fus do Fusca Amarelo. Ah, Fusca Amarelo a gente não conhece, eu acho. Agora, vamos lá. Vamos começar pelas mudanças que você fez, que eu sei que o Argo é totalmente diferente. Eu me apaixonei. A primeira vez foi quando eu estive na praia, no Drive Fest. não foi É, assim? Foi no Drive Fest. Que eu vi o seu aerofólio. O Java saiu correndo. Mano, tem um Argo com o Subaru com o um aerofólio de Subaru. <risos> Aí eu falei, meu Deus, você tá brincando. Porque na primeira vez que você para, pensasse, para, mano, eu tenho um cara muito estranho. Aí você passou, na hora que você passou eu fiquei. O bagulho combinou? É, muito louco. <risos> combinou muito. Aí depois eu encontrei seu carro, eu vi o farol lá no Pacaembu. É que eu tinha feito depois. O farol ficou muito fofinho. Eu fez né? com o. Pode falar, Marcos? Pode. Eu fiz com o menino da JDM. Ele que fez com é? Augusto. É. Ele que fez meu neon. É. Ele que fez meu neon. Eu fiz com ele. Ele adoro também. Aonde onde surgiu a ideia do aerofólio de Subara? Não, eu queria. Tinha um aerofólio e tem um extensor, que eu tenho que tirar o extensor ainda. Só que eu pensei que eu queria uma coisa maior. Falei pro meu amigo, que é o um... faz as peças de fibra, eu pensei que eu queria um aerofólio maior, porque não tem graça. É um negócio normal, só tem um extensor. Aí a gente pegou um monte de aerofólio e começou a encaixar, pra ver qual ficaria melhor. Aí foi o de Sobara mesmo. O é um... um melhor, é um um melhor. melhor, não teve jeito. Mas se olhar, ele tem uma, a linha a comida perfeita, como se fosse o original feito pra ele, tá ligado? É. Tá ele fica igualzinho, um pouquinho mais alto que o do sul Que o da empresa Logo ele é da hora, velho É que a vai montar um pouco os projeto pro Argo Porque o Argo só tem na América Latina Se eu não me engano, no México Então, tipo, ninguém faz nada Normalmente os projetos são tudo na Europa, Estados Unidos e tal é, Mas essa é a facilidade, porque aí você pode inventar, é, pode inventar tudo Certeza que muita gente vai pagar um pau no vídeo e Vai falar, caralho, tem um Argo, eu vou querer fazer igual Não, não deixa eu tirar molde do aéreo <risos> Vai parar o carro e fazer <risos> é assim <risos> mesmo. Eu, Uma vez eu mandei fazer meu farol com o Drey Custom. É amigo também do... Sim, sim, conheço. Do... A gente montou, trouxe as peças que eu queria. Eu tinha um Civic R18. Aí eu peguei e montei o farol. Deu um mês os caras copiaram, velho. Pois é. É, que é, eu tô falando com o assim, mas alguém vai copiar. Eu vou ficar muito triste, mas, mas não vai copiar. Fica, fica, fica feliz porque você virou referência é. pra alguém, tá ligado? Seu bom gosto virou referência pra alguém. Coragem, é. né? Coragem, né? Não, é vou fazer <risos> é nem dinheiro, é coragem. Porque tem muita gente que não coloca, por medo de ser zoada. Ah. Já vi muita gente desistir ou desmontar algumas coisas do carro, porque o pessoal ficou zoando, mas a pessoa gostava. Sim. Aí é muito chato. Eu não ligo não. Isso eu... é pra montar o farol? É que eu não coloquei o projetor mais caro. Coloquei tipo... Você pode falar o valor pra galera que quiser. Você... Eu não posso, <risos> 2.700. É, tem DRL, <risos> demo eyes, projetor e o Enjoys diga Liga o farol pra gente poder ver se você sai no vídeo. Boga é da hora demais, né? esse farol é capaz de não. Eu gosto mais do aeroporto do que do farol. Eu ah, eu do também, do mas o farol combinou pra caramba com o carro. O estilo do carro. Você quer que a gente põe um guarda-chuva na frente? Não, Acho que dá pra ver. Não, não. Ele tá pegando, só que tipo. É que tá gravando em 60 fps, então ele fica. A linha de LED ela não é contida, é, né? Ela, ela é... fica piscando. Aí o TRN muda de cor, só você vai dar pra ver. Não, acho... eu pego. Vem do lado de lá, Gato. lá. Deixa lado de lá aqui ah, pega, um pouco mais. Aqui ah, pega bem melhor. É bonito. Então, pega na minha balança. Mas, essa é boa, não sei se vai dar pra ver. pra ver. Dá pra ver. É por isso que a gente tenta ter mulher, velho. Eu sempre aguento a mulher pra gravação, porque a mulher é muito mais inteligente. É, Aí é bonito. Aí de cor, hein? meu coração pisca. Que da hora. Que da hora, velho. <risos> teve uma vez tudo, que, na, né? acho que depois do Pacaembu ali, já teve não, não, ali não, que teve que encontro e dar maria de gasolina, eu fui descer a serra de noite, aí eu apaguei tudo e só deixei o coração piscando. <risos> então, galera. E <risos> você. Olha aqui, ó. Outliers Drivers Club. É um dos únicos eventos, assim, que eu posso tipo, um falar que eu ó, gosto também. de estar tá lá. Outliers. É verdade. Foi um evento eu depois, eu bom. acho. Ah, porque tava normal. Ah. Eu acho que assim. O arco não vendeu o quanto deveria por causa do motor. Se eles tivessem colocado algum turbo, porque hoje era a moda então, do turbo, teria vendido saiu... muito mais. Agora será que ele custa e abaixo, né? Eu nunca vou entender um SUV e abaixo. É ponto 3 turbo não, lá? Não, tem turbo. 180 cavalos. É legal. É um motor bem. Bastante opção pra você poder brincar. Mas se fosse num Argo, ia sair muito mais da hora. muito, velho. Vai lançar o Argo 1.3 turbo ou não? Não. <risos> é. É. E a roda? Você quis imitar o Subaru total, né? Não, não azul quis. com dourado, não o aerofóbio do Subaru. Foi sem querer, não, a roda foi sem querer. Eu tava vendo do menino lá da VPR e eu, gosto, eu tipo, queria uma roda. Aí eu Nossa, você querer da... fica muito famosa as coisas. Você coloca a VPR. É, aí, eu... aí eu gostei, tinha um monte de roda. Eu gostei dessa na, na cromada, na prateada, e nessa da dourada. Aí a gente ficou discutindo qual que ia colocar. Aí a dourada é a dourada, né? Essa é a dourada. É. Dourado que você tá usando, 17? 17. Dourado que Acho as é o não tem como. Na rua, sei que... Muito. É que o perfil tá... O perfil é 50, né? Pega parado. tudo no paralelo. Nossa! Passar a mão ali, tá, tá, tá tudo soltando. Você gosta de usar os, os anselheiros? Leve a né, borracha. Ai. Ai. Ah, tá <risos> ele que ele da <risos> <cresce, ele> <risos> né, borracha. Ah, eu gosto. <risos> <risos> A gente vai subir na imigrança assim, ó, decida, hein, vai. Vai te marcha. Já deu bem, muito cara. Que então, a maioria que vê, não é nem aspirado. Vê esse carro, acho que é turbo. Não é turbo. O é, Galo dá a impressão de correr pra caralho. É, dá a impressão que ele vai e vai embora. Não, não vai, gente. É 1.8 aspirado, com mapa, tá bom. Já correu na arrancada, track day, alguma coisa? Track day. Ou quatro vezes. Da é, já foi quatro vezes, já. Foi bem? Não, não, não, não, não peguei, coloquei o tempo que eu vou ficar decepcionada E eu vou querer vender, comprar um carro turbo Eu não. <risos> não. vou te falar, que foi essa merda da minha vida Eu fui com o Civic Aspirado Aí eu corri na cara e corri no track day Aí eu falei, ah mano Tem que pegar uma coisa mais forte Aí eu vendi, peguei o Jetta é, então... Aí eu falei, não, o Jetta tá ótimo, 200 cavalos tinha 140, tá ótimo, turbão Não deu dois meses, um mês já tava Não, vou mexer mais um pouquinho, vou fazer um mapinha Aí no final eu já tô com 310 cavalos. o carro que era 200, né? Não, tá um bar, eu quero 150 um Abarth, eu quero outro 150 Nossa. É outro muito caro? Esse tá 100 mil. É, cara. É, mas é o abate, né, Custava 60. É, nossa, é verdade. Pô, vamos lá atrás pra eu poder mostrar o o, o, o, o, o... o Charme que eu não conhecia era o escapamento. Entendi, é mesmo. Não, eu vi agora. Ah, tem o farol também, eu não vi. Ah, Lanterna. É É verdade. foi eu eu fazer outra coisa e não deu certo, aí eu coloquei só pra... hora! E aí colocou a... a, a você mandou fazer aonde? O que? A ponteira, é. A ponteira mandei lá... Ruidão. Você tem a intenção é eu... de mexer no motor, alguma coisa? Tem gente que tem, né? Mas a gente não... Tem gente que não deixa em casa. Ah! Imagina ah. um <risos> o .8 turbo. Nossa! Já dá é pra brincar. O automático, e a, não sei se é bem. é conversão do carro. é? Esse... Esse... Esse... Esse... Esse... Esse... do Esse... Esse... do, Peugeot, do Polo 2020. É, de torque, tipo, é, um... é um câmbio bom, não quebra, só que não, não é câmbio de desempenho, né? Pega ah, tipo, os DSG, por exemplo, o DSG tá... é um puta câmbio. <risos> a gente é uma troca. Uma... <risos> não sei se você já viu, tá até no vídeo do meu canal, mas esse carro é bem famoso, viu? Um é Duológico. É Duológico. É. Vai das Duológico Turbo. O carro não deixa engatar se ele troca de marcha em alta. Não. Aí ele falou: foda-se, eu vou usar até quebrar. Aí ele usou e não quebrou O é, tá é, até hoje É eu que quebrou no arco não, junto Tô junto esperando quebrar você curtir, gente. Ai. Aí você põe o tipo de Aí eu falei pro meu pai você não vai colocar o turbo no arco? É mas você não vai de um carro turbo? Eu falei Ele, assim. <risos> é ah, mas qual carro turbo você gostaria? Falei assim, ah, um tipo um contingente Pra que a gente ia comprar Só que na hora que a gente viu o um valor do tipo de então, Na verdade é assim, todos os carros subiam, todos os carros subiam mas O tipo, meu carro subiu, não vale a tabela dele mas mais o tipo 80. Você acha que um ar, assim, eu amo o meu carro. Mas um Argo vale 70 mil? Hum. Eu paguei, paguei 53. Nossa. Nossa aumentou 70, muito. Tá, 70, 69, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu como é que não, não vale um pouco? Não tem não? como. Meu não... Que tá na Europa, ele manda um tipo de 119 mil euros. Aí tá aquele que são 595, acho que é isso, né? Se não me engano de JTN Tem o Volkswagen Essa é minha vida Ah, <risos> a gente tem... quase colocou o T37 no Jetta É, eu quase coloquei o T37 É que só tinha o 18 E aí não ficou legal Acho que 19 T37 já uhum. até ficou legal Ia ficar muito louco Bom Vamos fazer assim Mano, antes de tudo Parabéns ao galera. Por favor, mano No início agora Tá aparecendo o Instagram dela Se não for seguir Você é um baita de um otário uhum. E a menina posta com... Seu conteúdo é da hora Que eu e, vai... e você posta as novidades do carro lá, né então, Pô, A galera que quiser você... saber Vai acompanhando por lá Agora vamos fazer um take do carro pra você poder colocar o take agora e contextualizar o vídeo? Bora. você não é inútil, a galera fala que você é inútil, eu não te acho. Então, eu então... também não, né, meu? Eu não tô você, meu amor. É. Break from the underworld, coming for the underground. Motherfucker, with the watch out from the mailhouse. I never been a motherfucking game that you walked out. Risen of the purgatory, it's done now. Underworld, not on the world, coming for the underground Woof. Motherfuckers better watch out for the male hounds I never be the motherfucking game that you all out. Risen yeah. out the purgatory, right? Yeah, rockier. you get your now Death is your minimal punishment Boy, you better recognize who you fuck around with yeah. Only fought a couple times, I never busted any cross, but that...